Oi, pai José, tudo bom? Como você está? Eu estou bem. Estou muito bem, tranquila. E o senhor? Quanto a gente tem habilidades para lidar com nossas responsabilidades e se sente bem em um sistema que tem também habilidades para manter suas responsabilidades, a gente tem um produto chamado cuidado. E diante uhum. do cuidado, a gente é cuidado e cuida. E aí a gente fica bem. É Você já parou para pensar nisso? É verdade, Pai José. A fórmula do bem-estar é Quantificar, qualificar, estruturar e entender os padrões dos nossos estados. assim, é, ó? Sim. Você, por exemplo, você tem uma série de critérios que mantêm a sua ideia de bem-estar fundamentados. Quando Correcto. esses critérios são sanados, de maneira direta e indireta, o produto desse, dessa interação é o bem-estar. O bem-estar, um exato. Um estado de bem. Cada pessoa é única. Cada pessoa expressa suas habilidades e responsabilidades diante da sua maturidade de forma única. Cada maturidade é única e também adaptada o ambiente a qual o ser se desenvolveu e constituiu sua personalidade. Sim. Não é verdade? Sim. E a dinâmica e padrões que sustentam os fatores que constituem as qualificações e quantificações que nós chamamos de bem-estar também são únicos, mas existem algumas regrinhas básicas, ó. Uhum. Segurança O um meio de valor Que pode ser chamado de dinheiro Produção Que você pode chamar produção de pertencimento Né? Produ, pro, produção não é ser produtivo né produtividade é uma habilidade que gera a produção produção Sim. é o produto das ações e o produto das ações só vem de maneira plena quando o ser se sente aceito e pertencente seja gerando condições monetárias ou não uma pessoa que cuida da do olhar está em constante produção, não é verdade? Verdade. Ou estudando, né? Estudando também. Há uma grande produção nos estudos. Então, essas habilidades que geram resposta são resultados. E a problematização dos resultados que tira o poder do ser de equalização das equações. A agência do ser está em ver os padrões que geraram o resultado. A agência do ser não está em brigar com resultados. Se você briga com o resultado e não muda a equação, o resultado sempre é o mesmo, não é? Perfeito. Se você não entende os padrões que constituem os métodos que você usa para terem um resultado, a esse ecossistema autônomo que traz o convívio social, ele traz sempre os mesmos resultados. Entende? Sim. A ordenação dessas normas uh, que descrevem um, um comportamento correto ou não correto, são padrões que devem ser claros. Mas a clareza diante da função e produção também deve ser clara. Aonde todos os seres vão saber o seu papel e suas funções, suas ações... E, com isso, suas respostas e suas habilidades. Qualquer padrão que tenta problematizar, funcionalizar e empregar mudanças com base apenas nos resultados, quando esses resultados são considerados ruins, né, é um padrão doentio, um padrão ilógico. Ó. Se você entende o resultado como um, um término, uma resposta de um caminho e uma equação, mudar a equação pelo resultado é o mesmo que quebrar a lógica do sistema. E um sistema sem lógica é um sistema caótico. E é natural que o desespero diante do não controle, que é uma ilusão, que na verdade o não controle está vinculado à falta de habilidade em operar esse sistema equacionário. Hã? Sim. Então, a, a, o desespero do não controle tentando funcionalizar resultados negativos, é inevitável para seres que tentam convencionar e problematizar resultados justificando os processos. Então, um processo autônomo ele traz sempre resultados. A dinâmica dos estados dentro do tempo traz sempre um resultado, e podemos dizer que esses resultados são ações e ações e ações. Oh, Shin, oh? Tudo bem? Oh? Sim, tudo. Então, esses valores que o Cir atribui a, a, esses, a esses resultados, essas ações, trazem a, a, a esse ser uma, uma gravidade e o ser com todo o direito percebe esses padrões de uma maneira conveniente e egoísta isso também é bom umaxião sim só que atribuir responsabilidade, sem compreender as estruturas que fomentam as, as equações, tira do ser o controle e o domínio da equação, igual teoria de domínio. Sim. Isso traz ao ser um comportamento genérico, sem a capacidade de intervir na ordenação dos fatores daquela equação ou daquela situação. Vamos exemplificar a equação. Vamos tirar? Sim. Será, bem. consome álcool, fica agressivo e agride as pessoas. Correto. Se eu tiro a habilidade de intervir nas, na ordenação dos fatores... Do ser B, ele se torna uma vítima vulnerável e genérica àquela situação. Ele se torna apenas um observador do processo destrutivo de ser agredido. Entendi, é ah, os fatores que compõem a equação? Sim. Agora, voltando ao início. Desses fatores, se a gente atribui responsabilidade a todas as esferas, alguém que consome álcool e fica agressivo não deve cuidar de outro alguém. Sim. Mas isso não é o que ocorre. Olhando não. os fatores e suas escalas, <risos> né? Sempre, olhando os fatores e suas escalas, nós podemos gradualmente... Estabelecer as esferas de influência, interação, intervenção, através de uma sociologia da dignidade humana, sem trazer uma perspectiva genérica e infundada na responsabilização deste ser humano, que é uma vítima, sem que ele tenha a habilidade de intervir na ordenação das relações de maneira autônoma, mesmo que de forma opinativa. Lá no início do nosso trabalho, a gente falou muito da, da condição do ser dar satisfações. O ser não consegue argumentar. O ser não consegue definir, pois o ser foca nos resultados e na sua incapacidade de administrar os fatores da equação. Na verdade, ninguém o ensinou a ter essas habilidades, então ele sofre. E ele é. se justifica por não ter intervido, já que, instintivamente, ele sabe que, através do, de um ecossistema autônomo, ele teria essa liberdade. Então, ele se justifica dizendo que ele não interviu porque ele não sabia quando, na verdade, ele não interviu porque ele tem um comportamento genérico pré-induzido onde ele não aprendeu a ter poder sobre a própria existência. Correto. Graças a Deus, na é verdade? Verdade. Então, esse interesse próprio diante da negligência de relacionamentos econômicos, né? Né? um ecossistema autônomo, né? de autonomia, Sim. Essa, essa negligência ela, ela, ela só pode ser descontinuada Sim. quando a percepção de desfuncionalidade sistêmica ser clara para todos. E Exato. aí a percepção desta temática trará, trará, trará um viés diferente. Onde os tratos sociais est estarão de, com maior clareza. E esses tratados sociais serão fundamentados de maneira... Constitucional e os seres terão clareza para intervir nos processos e nas equações sociais. Entendiam assim? Sim. Então, Pai José, eu estou com um problema. Mesmo. O que, que eu faço para pedir ajuda, para mudar essa minha dinâmica de interação? De dentro da situação, você precisa de um nível de clareza para sair dessa situação que não te colocaria lá. Entende, Anshin? Sim. O ser para sair de uma situação aonde ele não consegue operacionar suas equações, ele teria que ter uma capacidade estrutural que faria com que ele já não estivesse naquela situação. Entendiam, assim Entendo. E é por isso que essas conversas existem, para trazer clareza. Induzir ideias e conceitos às pessoas que convivem em um campo, que reverberam esses conceitos de maneira adaptada a cada personalidade e universo pessoal. E se você não está conseguindo compreender, embasar, manifestar, estruturar, por favor, Anshan, nos procure procure o menino. E por incrível que pareça, ele entende tudo isso que a gente fala aqui, ele entende. ó. Não é ele não, não é presente de Deus, não. Tem que estudar, assim, ó. Graças a Deus, ó. É só a gente, é vagabundo, né? A gente pega o que ele estudou só, ó. Graças a Deus, a gente leva o nome. Ele estuda, a gente leva o nome, ó. Né? É porque a gente sabe mexer nos fatores da equação, né? Graças a Deus, ó. sim. Tô brincando, ó. Alguma dúvida, ó, senhor? Não, pai José, eu tô de boa. Cadelinha, tá, tá quietinha? Tá, tá brincando aqui, pai José. Queria Precisa falar com quieto. o senhor, eu acho, tava pulando no microfone aqui. Graças a Deus, a Deus. Então, só recapitulando: para a pessoa conviver de forma benéfica a si mesmo, ela precisa ser egoísta. E para ser egoísta, ela precisa de saber as propriedades que compõem seu bem-estar para avaliar se as propostas de interação são condizentes com essas propriedades ou não. E para a pessoa mudar um resultado que ela julga ruim, ela precisa entender as propriedades que compõem a equação que geram aquele resultado. Entendendo esses padrões, ela terá controle e ela vai sair do processo de agonia, ela vai sair do processo de inibição administrativa, ela vai sair de um papel genérico à própria existência. Logo, ela não vai precisar nem de terapia, não vai precisar nem de uh, remédio, não vai precisar nem de várias sessões, pois ela terá um controle da própria vida e terá a justiça na sua existência. Um assim, Perfeito. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O senhor acha importante ou necessário deixar um exemplo... um exemplo... de aqui, terra a terra, aqui, um exemplo de vida real aqui? Exemplos sobre a pessoa que administra os fatores da própria vida? Sim, com tudo Imagina isso que você pessoa... falou até agora. Sim. Tudo bem, muito bom. Imagina que a pessoa ela não gosta de sorvete de gordura hidrogenada e aditivos tóxicos e efeitos de sabor artificial que vende numa casquinha também cheia de gordura e cheia de aditivos Se ela não gosta disso, vamos supor, tá bom? <risos> tá bom. Não que muita gente goste, não Vamos só supor que eu não gosto tudo bem? Ok, tudo bem. Então vamos supor que ela não gosta. Mas todo mundo da, da turma gosta. Tá. Se ela não gosta daquilo ela vai estar tá traindo ela mesmo, dizendo que gosta para fazer parte da tribo. Porque ela acha Agora, que ela não vai fazer parte de outra tribo. É, então ela não está levando em consideração os fatores que compõem o bem-estar dela. É, Entendi. assim, ó? Sim, perfeitamente. Então ela não está levando em consideração esses fatores e ela vai ter um resultado desta equação que, que, como insatisfação porque se a tribo gosta desse tipo de sorvete a tribo pode ser a tribo dela mas no quesito gostar de sorvete a tribo não é a tribo dela porque é. ela gosta de outro tipo de sorvete e se existe outro tipo é. de sorvete existe a tribo dela se você gosta é, de é algo que bem. existe existe sua tribo daquilo que existe porque as coisas não existem à toa quem sabe você não está dando espaço à percepção e conhecer o espaço para conhecer essas tribos entende hoje, sim, não existe só uma tribo pois é, então esse é um bom exemplo das propriedades que compõem o bem-estar do amor próprio, como o Padilha trouxe há muito tempo atrás. Entendi, ontem, perfeitamente, Pai José. Alguma dúvida? Não. Paz. Mas... Paz.